E aí jovens, pois é né, vamos fazer o vídeo um tanto quanto um pouco diferente né? do que tá acostumado a aparecer aqui no canal né, acho que é o primeiro vídeo que eu gravo assim desse, desse estilo né, esse vídeo vai ter que ser assim porque eu preciso contar pra vocês um pouco da história que aconteceu na viagem né, é... o que aconteceu foi o seguinte né, a gente tinha programado de Belém até Brasília, são mais ou menos uns uns 2.100 km né? E aí eu tinha programado a viagem para fazer em três dias, né? Os dois primeiros dias seriam dias de, de de uma rodagem um pouco maior, né? De quilômetros. E o último dia já seria um pouco mais tranquilo. Por exemplo, é, no primeiro dia a gente estava programado para ir até estreito no Maranhão, se não me engano. E nós fomos, né? Tranquilo, viagem super. De boa, é, como a gente já tinha acho que rodado uns quase 800 km, então aí nós paramos em estreito, dormimos e aí no segundo dia a gente rodaria mais 700, né? Que daí já daria é, 1500 km de viagem e, é, e pro terceiro dia a gente ia deixar só 500 km, e, aí a gente ia sair de manhãzinha assim, mas depois do café da manhã do hotel, né? Mas, 7 horas e a expectativa era chegar lá em Brasília de tardinha durante o dia justamente justamente para filmar né mas para vocês verem como é que são as coisas né a gente faz alguns planos e acaba tendo que optar por um plano B ou então pensar na hora que fazer né a gente foi até estreito dormimos né e quando foi no segundo dia uh, Acordamos com uma chuva muito forte na cidade, né? e cara, foi foi um, um, pouco, um pouco ruim, né? porque estava muito forte mesmo, e um erro que a gente cometeu foi não ter comprado a capa de chuva, se fiando na, na jaqueta, né? que ela é, é, tipo assim, a última vez que a gente pegou chuva indo para Fortaleza, foi chuva assim de uns 5 km só, e aí depois... A chuva passou e a gente pegando vento, sol, secava rapidinho, praticamente nem se molhava. Então nós quisermos economizar nisso e com essa experiência que a gente já teve, né, nós não contávamos que a chuva ia ser tão forte. Então eu tive que inverter um pouco os papéis. Tive que inverter o terceiro dia, que no caso nós iríamos rodar menos para o segundo dia e o terceiro dia a gente ia acabar tendo que rodar mais, a chegar em Brasília de noite, né? Mas ia ser o jeito por, pela questão da segurança. Então nós ficamos no hotel até mais ou menos mais 11 horas da manhã para ver se a chuva passava, né? Mas a chuva não passava. E então foi que eu consultei o tempo, né? Pelo celular, nas cidades que íamos passar, como é que tava a situação lá, né? Ou pelo Google... Pelo pelo previsão do tempo do Google, né? E lá tava dizendo que no horário que a gente ia passar nas, cida... nas... nas outras cidades, já estaria de boa, né? Então nós fomos, né? Na chuva. E aí, cara, foram 550 quilômetros de chuva. E então, não tava chovendo muito forte mais, mas estava um, um chuvisco um pouquinho chato. E que não deixava a gente ficar seco, né? E o frio tava muito grande. A gente... Minha namorada ficou até assada de frio, assim, a pele ficou empolada de tanto frio. Batiu o vento gelado com a roupa molhada, né, então, deu um frio além do normal. A gente batia os, os dentes, assim, e nunca conseguia ficar é, secos, né. Até que, acho que depois, lá já era perto de mais uma hora da tarde, mais ou menos, o tempo começou a dar uma uma clareada, mas ainda assim com muita chuva. Então nesse segundo dia, que seria mais um dia de gravação, não gravei nada, porque a gente pegou 500, 550 km de chuva e gravar na chuva é acabar molhando a GoPro, que ela não tem... Você coloca o microfone externo, aqui é a parte onde coloca o, o adaptador do lado, ela fica exposta à chuva, né? Então não quis correr esse risco de, de danificar a câmera. Então, foi que nós encostamos, acho que mais ou menos lá em Paraíso do Tocantins, né, já de noite. Uh, o tempo deu uma melhorada lá no assim, finalzinho da tarde e tá? tal, a gente não pegou mais chuva. Mas foram o que? Uns 100 km só, <risos> sem chuva. Que foi o tempo pra gente se secar um pouco na estrada, né, e aí a gente pegou e, e pa, encostando no Paraíso do, dos Tocantins. Não deu para filmar também questão de, de hotel que a gente ficou.. Mas a gente ficou basicamente nesse da beira de estrada, né? Eu queria fazer uma comparação para vocês, né? Dependendo da cidade você encontra hotéis baratos e bons e, e hotéis. E hotéis que quando você não tem muitas opções elas são caros e na qualidade ruim. Né? Então eu queria fazer esse comparativo, mas infelizmente não deu. Então, nossa, quando a coisa que aconteceu, né? Foi que chegando no hotel de noite, é, eu tinha feito uma programação assim, eu comprei um cartão de memória de 128 GB, né? Que dariam pra gravar umas 5 horas de vídeo em um dia, mas geralmente a gente não consegue gravar 5 horas direto por causa da questão da bateria da câmera, né? Que você ficar trocando toda hora é um cada, cada chato, né? A, a cada uma hora, uma hora e meia. Então. Eu ia regrando, a bateria nos pontos, e também assim a, a viagem em si, a BR, ela tem umas paisagens muito iguais, né? Muitos matos, então quando eu via alguma coisa interessante pra filmar Eu apertava o quick record, o botão da, da GoPro Ela ligava e saia gravando, e depois eu desligava E continuava a viagem, né? Porque no geral a paisagem era muito parecida Depois que enchei esse cartão, eu tinha feito um esquema de levar uns HDs externos, né, para colocar e eu tinha um adaptador que eu ligava esse adaptador no celular, colocava o cartão de memória no celular e de lá eu passava pro HD e para isso eu, só que o HD que eu tenho é assim, HD antigo esse deixa eu ver se eu consigo colocar esse aqui, uh, que é o disco rígido né aqueles de CPU antiga né que tem o, o CDzinho que roda dentro, o motorzinho né? Ele não é próprio, não é bem assim um HD externo, né? mas tinha como adaptar com o um HD externo. Eu levei dois vezes, um desse tem 500 o outro tinha 500 GB, então eu falei, pô, bacana. Eu fiz os testes, deu, deu legal, então eu achei que, que estaria segurado em questões de, de espaço. né? E para fazer a leitura do HD para o celular, eu comprei esse adaptador aqui, né? que é como se fosse uma fonte de notebook. E aqui você liga os cabos, né? Parte... E aí a fi... o final dele aqui é uma ponta USB. E essa ponta USB ia no, no adaptador do celular, que eu conseguia passar os arquivos do, do cartão pro HD. E aí eu conseguiria esvaziar. E aí, no segundo, no terceiro dia eu teria um cartão totalmente vazio para gravar o que eu quisesse, né? Que era o suficiente. Mas chegando no hotel, não sei o que aconteceu ao ligar na. na com tomada para começar a gravar, ele começou a, a transferir os arquivos mas aí quando eu vi estourou alguma coisa dentro dessa fonte aqui não sei o que foi o certo, aqui tinha uma luzinha, não sei se vai, vai conseguir pegar isso aqui tem uma luzinha, e essa luzinha ela estourou é, tinha um, um vidrinho aqui, estourou com a... não sei se com a voltagem, mas aqui diz que a, a voltagem vai de 100 a 240 volts Realmente eu não sei eles dizer o que aconteceu, não, como estava no baú da moto Não sei dizer se foi a trepidação que fez danificar, mas... Então eu fiquei de mãos atadas, né? não tinha mais como transferir os arquivos que eu já tinha E os arquivos da GoPro são pesados para você fazer o upload na internet do, do, do hotel Que já não são muito boas, né? divididos para todo mundo não fica muito legal, então... Então a opção que eu tive foi usar o pouco espaço que eu tinha no cartão de memória, né? para gravar algumas coisas... Mais, né? Então a gente foi assim... No último dia que seria, então a gente programou... para sair bem cedo, né? E chegar em Brasília de noite... Apesar de que de noite seria assim umas 8 horas da noite, 9... Mas lá quando dá umas 7 e meia da, no... e meia da noite ainda tá bem claro ainda, então a gente já estaria meio que dentro de Brasília, Brasília né, então até a casa da minha avó que é no, no Paranoá, a gente já chegaria lá na casa da minha avó beirando a noite não na estrada de noite né, mas aí quando a gente tava chegando ali em Porangatu mais ou menos, uns 10 quilômetros eu acho da cidade, na hora que eu tava ultrapassando uma carreta, eu tava com a moto muito pesada né, então é, a gente tava na, eu estava na linha do pneu da, da carreta eu estava assim, acho que uns 10 metros da carreta porque eu já ia ultrapassar eu estava só esperando acabar a faixa contínua para ultrapassar da faixa pontilhada né? então no momento que começa a abrir a faixa é, pontilhada eu vou começar a sair da pista a carreta passa por um buraco só que o buraco, ele era um relativamente estreito né tanto é que ela passou sem precisar desviar. Como ela não desviou, eu também achei que não, não imaginava que não vinha nada, né? E apesar do buraco ser estreito para o pneu do caminhão, mas ele era fundo e o pneu da moto não foi, é, é, foi o suficiente para a gente bater seco no buraco e com o peso da moto a gente bateu e seguiu. Graças a Deus não caímos, mas Começou a murchar o pneu na mesma hora, assim, a gente viu a moto perdendo velocidade e a gente costando, parou no acostamento né? e quando a gente viu o, o, a roda tinha secado. Eu olhei na, embaixo e a roda tinha abrido, né? Tinha entortado. Né? Esse é um dos, dos pontos negativos da, da, da roda de liga leve. Né? Então o único jeito que a gente teve, nessa hora eu só pensei, como a gente estava um pouco vulnerável na estrada. Né? Guardei os celulares da, que a gente estava exposto na, na, na moto, guardei a câmera, justamente para não chamar a atenção, porque eu sabia que eu ia precisar parar em algum lugar depois lá na frente, e não queria demonstrar, passar a impressão que eu tive, que eu fosse alguém com dinheiro, que caso que eles me olhassem e fossem me, me extorquir, sabe, cobrar um valor absurdo para agitar uma coisa que podia ser muito mais barato, e afinal, afinal de contas, eu não tinha ideia, né? Então, a gente foi beirando a estrada, pelo acostamento, acho que é uns 10 km por hora, até que encontramos um borracheiro, que por sinal, foi muito legal pra gente, mas ele olhou, tentou bater um pouquinho devagar pra ver se a moto se, se vinha, né, mas não tinha como, a roda de liga leve não volta, assim, batendo, a não sei que tenha, acho que técnicas adequadas, né, então a gente foi na borracharia e o, a solução que ele deu pra gente foi colocar um pneu de câmera na moto, né? No, um pneu de broche, uma câmera de brocha. E ele forrou direitinho lá e, e fez, fez um, um, um trajeto pra gente e fez algo pra gente seguir viagem. Né. E ele falou pra gente ir com calma, pra, porque isso não era tão seguro, né? Mas aqui era só pra gente seguir viagem até um, um lugar melhor, porque lá era meio que. meio. Meio do nada, era interior de Porangatu, um pouquinho antes da cidade de Porangatu. Então, e aí cobrou uns 70 reais da gente, eu imagino que foi uns 50 da câmera e uns 20, de, uns 20 reais de serviço. Por trabalho que deu, eu acho que foi um preço bem justo, até ele no final a gente seguiu viagem, mas com aquela, com aquele porém que a gente não podia esticar muito a moto porque a gente não podia bater num outro buraco de novo. Esse que eu fiquei bastante chateado na hora, né, a questão da liga leve, né. Tudo bem, a gente tem um, a questão do pneu, né? que quando fura você consegue ajeitar com remendo frio e tudo mais, mas tem um grande porém, né, que quando é uma situação assim de buraco, por exemplo, se eu tivesse com uma roda raiada, eu acho que o que teria acontecido da gente bater no buraco ia quebrar os meus raios, mas a gente ia conseguir seguir viagem. Então se, se furasse o pneu a gente conseguiria botar outra câmera e estaria resolvido. Mas. Ou então se tivesse empenado a, a, vamos dizer assim, a, a jance, né? Vamos dizer assim, o aro da roda, ela poderia bater de volta com uma reta que voltaria o lugar tranquilo. E a gente teria conseguido mais segurança, né? porque até porque era questão de furar o pneu você consegue usar vacinas para os pneus e eu já usei na né, quando eu tinha a Bros, passar por dentro de, por cima de prego e, e cada prego assim três por nove grande que a gente tirava e nunca tivemos problemas, sempre o pneu vedava na mesma hora, né? então seguimos viagem, fomos devagarzinho pelo acostamento, uns 60 por hora, assim, porque a gente estava com medo e eu não sabia até quanto eu podia puxar com a moto, né? Esse que passou um carro pela gente e ele parou lá na frente, ligou alerta e perguntou se a gente estava precisando de ajuda, né? O anjo que aparece na estrada, né? Então, eu quero muito te agradecer, né? Inclusive, por todo o apoio. E era um cara do motoclube, se eu não me engano, era do araras do asfalto, alguma coisa assim. E ele tava até com a camisa do motoclube, né? Então, ele levou a gente até uma, a cidade de Porangatu mesmo, o um centro urbano, levou lá na oficina do irmão dele. E ele deu uma olhada lá pra gente na, na roda, né, só que... O que acontece, a gente já tava com um pouco de, com pouco de dinheiro na hora. Então, era uma preocupação que a gente tinha, questão de pagar a hora, diária de hotel, pagar o concerto da moto. A gente... Ele conversou lá com a gente tal, e tal, aí disse que ele podia arrumar a roda, mas que ia levar mais um dia, né. Um dia, e aí no final da, do outro dia estaria pronta, mas... Pra gente seria muito, né, já íamos, a viagem estava programada para três dias e íamos acabar chegando em quatro dias e meio, então seria complicado. Fora a, a ansiedade, né, que meus pais estavam lá em Brasília esperando pela gente, meus familiares também. Ah, tem um detalhe, a gente teve muita sorte porque quando a roda bateu uh, no buraco, a parte que empenou, ela deu certo embaixo do, dos eixos da roda, né, dos raios, vamos dizer assim, né. Vamos dizer, os raios em formato de estrela. Um deles foi no pé do raio, abriu um pouquinho, mas se pega no vão entre um raio e outro, com certeza teria acabado com a roda e, e a, a viagem teria acabado por ali. O único jeito ia se chamar a passar no cartão de sei lá quantas vezes e, e chegar em Brasília e dar um jeito de voltar depois. Né? Então, chegamos em Porangatu, a gente viu que dava pra... Falou que dava pra encher até uns 100 km por hora, que pra gente era o suficiente, né? Que era mais ou menos uma média que a gente tava mantendo. Então, acho que tinha que ter cuidado com os buracos, né? Pra não bater de novo. E fora o risco da, da, da, da câmara furar, né? Caso passasse por um prego. Mas isso era tranquilo, até porque a pista tava muito boa. Então, beleza, a gente resolveu seguir viagem, apesar que o tempo tava fechando. Mas a gente achou que ia ser só rapidinho e depois ia passar, né? E aí que vem, eu vou lembrar pra vocês de novo, né? Nada é por acaso, né? Então seguimos viagem. Só que aí começou, lá vão, acho, alguns quilômetros, logo depois de Porangatu, é, começou a chover muito mesmo. Chuva, chuva forte mesmo, aquela que você enxerga um palmo na frente. E nesse trecho tinha muitos buracos, muitos buracos mesmo. Ficou muito perigoso, muito perigoso mesmo, porque vinha caminho, a gente não via os buracos, caíam alguns, mas como estava devagar foi tranquilo. Mas o problema é que estava chovendo muito, vinham os caminhões, eles desviavam dos buracos, alguns não desviavam e batia na, na, na, no buraco, fazia uma poça d'água gigante em cima da gente, então estava bem arriscado, muito arriscado mesmo. Então resolvemos voltar, voltamos para Porangatu. E foi engraçado que a gente voltou da estrada, e quando a gente voltou a chuva passou, né? Naquele... Porque tava chovendo na estrada em si, mas na cidade de Porangatu, a chuva tava vindo da estrada para Porangatu. Então conseguimos voltar, né, é, sem se molhar muito. Tava só um pouquinho molhado da jaqueta, mas tranquilo. Nós voltamos, pegamos, escolhemos um hotel, como meu celular tinha descarregado, a gente não conseguiu mais contato com o nosso amigo que tinha ajudado a gente na estrada. E aí a gente, como já ia chover, tava ficando noite, até carregar o celular a gente tava já um pouco preocupado. Então a gente pegou logo pra escolher um hotel, porque ele também tinha indicações de hotel a gente ficar, né? Por essas questões de não ter como se comunicar, a gente acabou escolhendo um que desse pro nosso bolso e que fosse razoavelmente legal. É aí que vem aquela parte, né? Nada por acaso, né? então assim na hora que quando a gente entrou para tomar o um café no hotel a gente se deparou com uma notícia na televisão né também tinha outras pessoas lá também tomando café que também passaram a noite lá que iam seguir viagem né e aí isso deu uma notícia que no trajeto que a gente ia fazer naquela mesmo naquela mesma final de tarde para início de noite né teve um um acidente na estrada com um caminhão que caiu ribanceira né o rapaz lá tava drogado e, e perdeu a curva, caiu, e a carga ficou toda jogada na, na, na pista, né. E a estrada, que era lá em Uruaçu, se não me engano, ficou, que era, era onde a gente ia passar, né? ficou interditado por três horas. Três horas. Então, você imagina se a gente tivesse prosseguido, né. A gente teria ficado preso nesse congestionamento todo por três horas, uh, pegado chuva, <risos> chuva pra caramba, né? E a gente não ia chegar em Brasília porque três horas na estrada parados para depois chegar de madrugada não era não era seguro, não era adequado. E a gente acabava tendo que dormir no lugar lá na frente. Então nesse momento que passou essa reportagem todo mundo falou assim consigo mesmo, né? Baixinho, deu até para ouvir algumas pessoas falando né? Nossa, foi a melhor coisa que eu fiz, foi dormir aqui em Porangatu, né? Foi a melhor coisa que eu fiz, foi voltar para dormir. Então, se a gente não tivesse batido o pneu, a gente teria continuado, né e se não tivesse chovido também, a gente teria continuado mesmo com o pneu batido, e a gente teria ficado passando perrengue pior ainda na estrada. Então, foi um anjo mesmo que, que levou a gente pra Porangatu, né deu todo esse conselho, inclusive ele me falou, não, cara, não vai agora, vai amanhã de manhã, dorme por aí. Então, o conselho dele pesou muito e fez eu repensar na, na, uh, em voltar. E eu voltei, a gente dormiu e depois segui viagem tranquila, né? Então, o terceiro dia de viagem, uh, gravamos algumas coisas só, porque quem dirigiu mais foi minha namorada. Então é isso, né? Queria deixar um abraço especial pro o Elvis, né? Do, do Araras do, do Asfalto. E cara, muito obrigado mesmo por todo o apoio que você deu pra gente lá. Realmente, esse é o espírito do, do motociclismo. Valeu de verdade, cara. E boas, bons ventos para ti também. Valeu! Viajante, com sacrifício a chegar Isso um pouco Aí, ó 3 e meio chegaram me Guerreiro, me guerreiro aí